muito errada com o preço dessa caixa, que é a caixa Dreams and Nightmares, ou então sonhos e pesadelos, algo está passando por aqui que não está muito certo possivelmente é apenas a chegada da CS2, da beta do CS2, e eu preciso mostrar isso daqui para vocês, porque como investidor em skin CS, eu não acredito que eu perdi essa oportunidade, ainda pode dar tempo, mas eu sinceramente não considero ninguém a comprar esse item por R$ 9,40 sendo que antes do CS2 ser lançado, essa mesma caixa tava custando R$ reais e centavos galera, olha essa explosão em 48 horas a gente viu 125% de valorização, ou seja, a caixa mais do que dobrou, mano vamos conversar rapidinho, o que que tem dentro dessa caixa aqui, mano? Tem ouro aqui, né não é possível, não é normal a gente ver esses comportamentos em caixas, tá galera geralmente as caixas do CS demoram um mês pra dobrar de preço se a caixa é removida do drop normal, né, comum, que foi o que a gente viu mais ou menos acontecer com a Clutch Case quando a última caixa do CS foi lançada e essa daqui foi removida do Drop Prime, né? Então ela foi aí de 2,55 para agora 3,78. Um mês se passou e ainda não dobrou, na verdade, dois meses já se passaram. Então o que que tá acontecendo? Que essa caixa aqui, a terceira caixa mais antiga aí do Prime Drop, então provavelmente não vai ser a primeira a sair. O que, que aconteceu? Tá dropando ouro essa caixa? Não é possível, cara. Eu vou tentar explicar.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 Mais cara, que dropa nessa caixa E eu tenho certeza que não é por causa dessa skin Que a caixa acaba de dobrar de preço Porque ela não ficou tão melhor assim Na Cersei 2 E é provável que a caixa tenha feito a AK valorizar E não o contrário, né? A AK foi de 270 pra agora cerca de 310, 360 em média Em média, na verdade, 330 Então já foi 20% de valorização Mas é verdade, uma categoria de facas aqui dentro dessa caixa É mais importante de qualquer uma dessas skins Que ela pode dropar, já que essa caixa Dropa hoje o que é a Gama Doppler mais cara do mundo, galera A Butterfly Gama Doppler. Que na sua versão ultra rara Que é a Gama Doppler Emerald Está custando na casa De 100 mil reais, velho Porque na Cersei 2 ela ficou mais bonita E realmente ela ficou, cara Não tem o que discutir O que resulta na instantânea valorização dessa caixa Mas, cara, eu vou ter que explicar Na real, todas as skins Emerald dessa caixa subiram muito E é isso que resultou O preço da caixa ter subido tanto, tá? Aqui a gente também pode dropar Shadow Emerald nessa caixa Dreams and Nightmares Falcon Emerald todas ficaram realmente muito mais bonitas, Bowie Emerald também, que é sensacional e Huntsman Emerald ainda, que sensacional essa faca, mano não acaba por aí, cara, ainda entre os drops raros da Dreams and Nightmares case, a gente tem uma categoria de skins aí, uma camuflagem que valorizou muito também que são as facas Lore e a faca Lore mais cara de todas, vem aí na Dreams and Nightmares First case que é a Butterfly Lore, galera. Essa é uma faquinha que já está passando de 40 mil reais, cara. Na sua versão Factor é claro. E ela ficou mais bela na Cersei 2, não tem como negar. Uma coisa muito legal da gente pensar e que explica a valorização aí iminente dessa caixa é que essas facas que a gente viu, tá? Essas Emeralds e as mesmas facas Emerald também na versão Lore, elas só dropam nessas duas caixas, a Dream The Nightmare e a caixa da Operação Riptide. Essa caixa aqui, ela já está custando 22 reais. Ela também deu uma subida. Boa depois do anúncio aí do CS2 Ela foi de 14 reais para 22, mas por alguns motivos Essa caixa aqui, a 2 Renaturas acabou Valorizando mais também, principalmente Por ser uma caixa que está dropando Ativamente, então tem muita gente também abrindo Essa caixa e deletando ela E o que está contribuindo para essa caixa Aumentar de preço é que ela está sumindo do mercado Por exemplo, a Snake Bite Case Uma outra caixa que está dropando ativamente Tem 130 mil listadas à venda A Fracture Case, que também está dropando Tem 68 mil dessas caixas à venda no mercado mas a Dreams and Nightmares parece que desapareceu, apenas 14 mil unidades estão à venda, sendo que algum tempinho atrás, tô falando de questão de semanas tinha mais de 50 mil dessas caixas sendo vendidas então muita gente comprou e retirou do mercado, com tudo isso em mente, se você tem Dreams Nightmares case guardadas, talvez agora seja uma boa hora para vender, ou segura, deixa essa caixa valorizar mais um pouco, porque as Butterflies não vão para lugar nenhum, elas vão continuar droppando nessa caixa, tanto as suas versões Emerald e Lore. e se a gente for parar pra pensar, Emerald é a que tá mais cara hoje em dia junto com a Safira a Butterfly Lori hoje só perderia provavelmente pra Butterfly Emerald Safira e Ruby, logo depois já seria ela, talvez a Black Pearl custa um pouquinho mais, resumindo mano, umas caixas como essa daqui e como a Riptide, que tem a tendência de subir ao longo do tempo aí, quando se tornarem mais raras e vão continuando por esses itens insanos, putz que investimento insano, eu queria ter comprado umas mil caixas dessas, dava pra ter transformado 4 mil reais em 9 mil em questão de dois dias. Galera, tudo sobre o CS2, dicas de investimentos em skins, carros e adesivos, você encontra aqui. Então ativa a notificação e dá um like nesse vídeo aí pra você receber mais. Tamo junto, até o próximo. Falou!